Para fazer o upload de um PowerPoint no VoiceBridge, clique em Create, Add Media, My Computer e escolha PowerPoint e clique em Abrir. Pronto, o upload foi feito. Agora você pode adicionar um título e uma descrição ao seu powerpoint. Bom, é isso e obrigado.